professor da professor, você que também é alfabetizadora, você que quer alfabetizar alguém. Estamos agora lançando começa no dia 2 de dezembro e vai até o dia 18. Um curso inédito aí a de Freiriana, que se chama Como alfabetizar com Paulo Freire. É isso mesmo. A gente vai trabalhar em oito videoaulas iniciais, depois em mais oito videoaulas. Esta prática, essa teoria, essa perspectiva de nós ajudar as pessoas a aprenderem a ler e a escrever, numa perspectiva emancipadora. Vamos juntos? E a de Freiriana, o curso começa em 2 de dezembro. Inscreva-se já, é agora, não deixe para depois. Olha, acesse aí o descritivo abaixo, clique no link, saiba mais e vamos juntos. Espero por você.